Vou rasgar e desfiar os jeans tudo Pra ficar igualzinho aquelas calças cara pra caralho Que a gente vê por aí e não tem nem dinheirinho Pra comprar E aí meus Cucumonsers mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio E vocês estão aqui no Leite com Discord Bora rasgar e desfiar tudo nesse bagulho? A moto das calças rasgadas ou as famosas calças destroyed estão voltando da época punk pra agora. E se você do outro lado não sabe muito bem do que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de uma matéria que eu fiz explicando tudo. Tudo sobre essa moda e como você criar looks super maneiros com ela Mas esse vídeo de hoje é pra ensinar você do outro lado a rasgar a sua calça direito E ficar bonitinha e bem fodinha, igual aquelas que você vê por aí pra comprar Porque o povo tá fazendo muita cagada rasgando as calças E de repente a mãe vai lavar e daí a calça abre o rasgo fica três vezes maior do que é pra ser Aí o rasgo tá na coxa, sobe assim aqui em cima com as quartinhas e as coisas quase caem pra fora E não é legal isso, amiguinho, não é legal então eu vou ensinar você a fazer aquele rasgo super maneiro Sem fazer que suas coisas saiam para fora e o rasgo não cresça Então se você quer aprender, confere o vídeo Você vai precisar de uma calça jeans Uma agulhinha poderosa chamada desgarrador de costura Coloque um papelão ou algo duro dentro da calça Na parte que você vai desfiar o tecido para não prejudicar o outro lado do jeans Fure o jeans com a agulha ela tem uma partinha que corta o tecido bem bonitinho. O jeans, ele é todo tramado. O segredo dessa técnica é você levantar os fios um por um para que o rasgo fique certinho e o desfiado fique bem bonito. Desfia até atingir o tamanho do buraco que você achar melhor. Desse jeito, o tecido ele não vai desfiar todo na hora de lavar e nem vai estragar todo o trabalho que você fez. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, aprenda a rasgar suas calças e seus jeans direito e deixar aquela sua calça sem gracinha que todo mundo tem guardado no guarda-roupa, muito mais legal e usável. Então, se você aí fez, não se esquece de me mandar foto, porque eu adoro ver o que vocês estão aprontando aí do outro lado. Pra vocês que tenham qualquer problema, psicopatia, dúvida e essas coisas mais, a me mandarem por e-mail lá no blog do canal, pra gente fazer um vídeo super maneiro, onde eu vou tentar ajudar vocês a resolver o seu problema na vida. E é isso, não se esquece então, corre lá no blog do canal e me manda os seus problemas, me manda seu e-mail, conta a sua vida E quem sabe você não apareça aqui no Leite com Biscoito É isso aí, mil beijos, até a próxima e falou!